a gente sempre fala deles, os adesivos holográficos de Katowice 2014, como esse Reason, o Vox, o iBuyPower, Power, Titan. E eu falo bastante deles não só porque são caros, mas também porque são raros, refletem a economia do CSGO, já que itens descontinuados que pararam de ser gerados, sempre vão ter a tendência de continuar aumentando de preço. Porque vai continuar existindo aquela demanda, mas não vai subir a oferta desse tipo de item, como por exemplo o Y Power, né? O time foi banido do cenário do CSGO, então não vai retornar e não vai ter novos adesivos, outros times como o Titan se desfez, pelo menos não tem mais organização aí no CSGO outros times como o Reason Game também não existe mais, pelo menos não com esse nome né, e por esse motivo a gente não teve aí nos últimos Majors, os stickers de Power, de Titan, etc, mas um usuário do Reddit criou como que seriam os adesivos desses times que estavam lá em 2014, se eles tivessem jogado no Major Antwerp 2022, e o resultado ficou muito interessante tá precisando de uma faca melhor no seu inventário? Confira o KnifeTax, um site com diversos modos de jogo como Crash, Upgrade, Caixas. Eu testei e aprovei começando no Crashzinho com um upgrade de duas vezes e outro de 1.5x. Coloquei minhas skinzinhas no Upgrader para conseguir skins ainda melhores. Abri uma caixinha de m 4 s s consegui um próximo bacana e depois voltei pro Upgrade de novo e olha só, deu bom. Usa o link na descrição pra vir no site e lucrar muito. Parem, parem, o um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o Key Drop. Uou.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 Começando com o Reason holográfico Stockholm 2021, tá ali, mas na verdade é Antwerp 2022, né, que ele editou os arquivos aí do CSGO e tá conseguindo ver adesivos diferentes, né, tá vendo ali, é mouse, mas não tem é nada a ver, é iBuyPower e um pause aqui pra esse iBuyPower que sinistro, porque tipo assim, a gente não tinha adesivos com fundo transparente há muito tempo, então ia ficar muito, muito foda se a gente tivesse esse Reason do jeito que tá, o iBuyPower do jeito que eu voltei pra ver de novo, porque realmente ficou muito muito louco, velho. O Antwerp ali embaixo. Separado do sticker, que é o que a gente gosta, né? Na hora de aplicar nas skins. Inclusive, ele vai mostrar skins com esses adesivos. O Vox também iria ficar irado, velho. Isso daí, com o um efeito holográfico um pouco mais puxando pro roxo algumas partes, eu acho que eu ia gostar mais. O Titan aqui foi meio que o que decepcionou. Na verdade, o adesivo Titan, a logo, não é tão irado, Eu acho que as cores é que chamam muita atenção. Principalmente lá de Katowice 2014, né? E aí ele recriou aqui como é que seria dentro do CSGO. Eu gostei, mas não tanto. Não sei Centro, o gráfico também não tá ajudando tanto Pelo menos não no Reason Nunca foi um adesivo que eu muito gostei Ele mostrou rapidamente uma versão aí Como é que seria o sticker Reason Meio que raspado E a versão dourada Aqui me agradou um pouco mais Ah, eu tava curioso pra esse, mano O iBuyPower não vai existir Ah, mas seria muito louco Que realmente, hoje em dia Se tivesse um adesivo do time iBuyPower E não tivesse o fundo, tipo, do campeonato Fosse um fundo bem transparente no cantinho ali A logo do campeonato Acho que seria mais ou menos isso E iria quebrar todo o mercado de skins raras de itens raros. Que bom que o time Hyper Power está banido. E isso é algo que me faz acreditar que esses adesivos em especial aí vão continuar subindo muito de preço, mano. É um bom investimento. Já ganhei bastante dinheiro comprando skins com iBuyPower, Power, skins com Titan. E vocês sabem, no meu passado aí também comprei três Titans holográficos soltos, né? Tive um pouco de lucro ali na época, mas vendi muito rápido devia ter segurado mais. Então aqui os Hyper Powers dourados, mano. E esses stickers seriam uma bomba. Nossa, seria muito louco ter a by Power dourado, isso é um bagulho que eu não tinha pensado ainda no CSGO pô, seria muito louco, velho, olha isso mano, imagina tipo, realmente se fosse um adesivo by Power dourado, só que colado numa skin top, né, porque aí ele colou numa K completamente torta <risos> o Vox, algo que eu já esperava né, ficou bem parecido realmente com o que é no passado, teria um efeito holográfico mais avançado, né, texturas ali dentro do adesivo fazendo com que ele seja meio 3D, além de holográfico, né, que é muito irado mesmo viu um pouquinho aí do Vox dourado, esse também Seria bacana. E agora, o que era pra ser o auge. Mas eu acho que a My Power ficou melhor, velho. Que bom, pra mim, né? Que coleciono os skins aí com o Titan. Que não existiu esse adesivo. Ó, o efeito holográfico dele. Tá bom. Pelo menos isso ele mandou bem. Mas o charme do Titan especial. Que é o adesivo de K2014 tem um fundo ali interessante, né? Porque esse aqui seria completamente transparente. Que é bem o modelo de adesivo que a gente tá tendo agora. Nesse Antwerp 2022 e também no Stock Home 2021. E o Titan dourado, esse sim. Aqui bugaria tudo, mano. Bugaria tudo ter certas skins. Tive tipo uma Dragon Lore com quatro Titans dourado Uma HAL com quatro Titans dourado Isso aqui iria bugar tudo Mas, por um certo lado, que bom que não existem Nunca existiram esses adesivos aí dourados Porque isso fez o um mercado de stickers holográficos De uma maneira geral E principalmente os 4 2014 Explodir muito de preço durante os últimos anos E tá aí uma oportunidade muito foda de investimento Não os adesivos soltos, mas skins Com esses adesivos e skins que são desejadas Posso fazer mais vídeos pra vocês aí do futuro a respeito Não esquece de esmagar o like Tamo junto, a gente se vê na próxima, galera Falou, me diz aí o que você achou desses adesivos.